Fala aí, Jorge, beleza, cara? Estou inscrito na Maratona de Porto Alegre. Eu me inscrevi numa corrida de 10K e mudou o meu treino. eu tenho medo que atrapalhe o treino para a Maratona. Cara, uh, então, eu imagino que a tua prova-alvo, né? A tua prova-objetiva, ela seja a Maratona, né, cara? Dito isso, a prova de 10K, você não precisaria ter pedido um treino novo para ela, né, cara? Porque nesse processo de estar treinando para a Maratona... 10km tu consegue encaixar fácil ali no meio, era só ter nos dito, né, de repente, a gente pode fazer isso agora, em seguida aqui, cara, é só chamar a gente no, no WhatsApp ali do, do atendimento, diz qual é o dia da prova que tu vai correr 10km, o dia da maratona, a gente coloca, se for o caso, né, o plano anterior ali da maratona, e a gente encaixa esses 10km como se fosse um treino, cara, porque 10km, cara, na frente de 42km, ele é realmente só mais um treino, né, cara? Ele é, inclusive vai ser um treino mais curto do que os, o, o habitual para o processo de treinamento para uma maratona. O que, que a gente pode fazer, cara? A gente pode usar ele como marcador. Esses 10 km tu faz ali com bastante intensidade, o máximo de intensidade que tu puder. E aí a gente também pode aí já começar a buscar aí uma referência extra nesses teus 10km, como que tu tá evoluindo, de repente tu fez lá atrás uma prova de 10km e essa aí vai ser uma nova referência, é pra tu ter um controle né cara, se tu tá melhorando ou não ao longo do tempo. Uh, outra opção seria que se essa prova cara, cair no dia de um treino muito longo, tu poder usar a prova como parte desse treino longo, continuar correndo depois, e aí dessa forma tu tem aí né, um, uma atividade no meio da do teu final de semana de treino longão. Mas isso aí vai ficar bem até o critério mesmo, tá? A minha recomendação realmente é que tu faça a prova com bastante intensidade e utilize o resultado dela como controle. Beleza? Vivi, Guga, coisas a acrescentar aí? É, a ideia a ideia é essa, né, cara? 10K é um quarto da prova, né, mas não tem... Não, não tem. Você pensar no, no 10K ali, até por mais que seja um treino muito forte, né, cara? É, vai pensar nele como... Cara, uma brincadeira, né? Talvez até uma, uma coisa, um, um, uma, outra, uma outra forma que você possa usar esse treino é usar ele como teste, né, o Marcos? Pra poder dar uma balizada ali na nas zonas de ritmo dele, de repente, se ele tiver a afim de, de... Se ele está treinando para maratona com o intuito de marcar um tempo né, nessa maratona, sei lá, sub 4 horas, sub 3 horas, sub 3, sub, sub 3 horas e 30, né? Usa ali para dar uma balizada ali no ritmo para entender mais ou menos qual é o ritmo ali que ele vai querer... que ele vai buscar correr a maratona dele. Eu acho que nesse intuito faz sentido ele, ele usar a prova, a prova dessa maneira. Boa, cara, boa. Vou chamar o Jorge para falar com a gente aí. E aí, Jorge, tá podendo falar, cara? Quer participar aí da nossa conversa? Se for só só desbloquear o microfone aí, cara. Já te coloquei para dentro da chamada aí com a gente. Fala aí, Jorge. Opa, essa a prova vai ser dia 9 de, de abril. Cai no cai num sábado. Uh, e eu até queria usar ela como treino mesmo, né? Porque no meu sábado eu tinha o treino para maratona. Na maratona eu tinha 50 minutos de treino. Aí já servia a prova como um treino mesmo. Né? E seguindo segui o treino da maratona. Porque eu vi que diminuiu bastante o volume de, de treino, né, cara? Aí eu já fiquei um tempo parado, Sim, porque... tentando voltar agora. Uh... E aí Vou ficar com pouco volume, eu acho né? Não, com certeza, Jorge Sim. Se tu pedir um treino específico para 10km Antes de né, uh, Ter finalizado O teu plano de 10k Realmente o volume cai muito, né, cara Porque a gente né, pode ter entendido ali Que tu abortou, de repente A prova de ma a maratona E pediu uns 10km pra nós E tá tudo certo, né, cara, Mas a pessoa não quer mais fazer Ou não vai poder fazer Ou a prova foi cancelada, né então, a pessoa acaba pedindo um plano no meio. Não tem problema, tá, cara? É, o, o certo seria né, que tu tivesse no, só nos comentado ali, né? Ó, oh, vou fazer a maratona, mas tem esse 10k antes. Aí a gente ia lá e mudaria no teu plano. Mas, cara, já que a gente né, já entendeu o time, qual é a pegada, já te digo, né? Chama a gente ali depois no Whats, cara. Passa a data da tua, da tua maratona pra nós e a gente bota como tava antes, né, com o plano de maratona mesmo. Só que dessa vez com o 10K encaixado lá no meio. Fica bom assim pra ti, não? Sim, fica, fica bom. É isso aí. Ontem até no treino da maratona eu tinha, eu tinha... No treino da maratona eu teria... Eu acho que era 11 tiros de mil por... Por 200, se eu não me engano. E aí... Sim, nos tinha, 10K vai ser muito menos, né? É, foi 5 e 600. Bah, isso aí é muito pouco, né? Pra depois... Sim, não, é pouco, é pouco, pra quem tá treinando pra maratona é muito pouco, cara, tem que voltar realmente pro plano que tava antes, sim. né? Mas depois chama a gente ali, e a gente faz vale. isso aí juntos ali, pode ser? Ah, sim, valeu, valeu a força, aí. Fechou. Tem mais alguma é... dúvida aí, Jorge? É... Aproveitar que nós estamos aí. A minha dúvida maior era essa mesmo, né? Uh, Beleza. Eu quero chegar Beleza. mais ou menos na, na maratona, né? <risos> pra não quebrar, não, não, mais ou menos, não, né, cara? Vamos chegar voando, velho. Essa é, é, é a ideia. Mais ou menos é se dá tudo errado, e aí o cara vai ali, né? Tá, vou fazer só porque eu já paguei a inscrição mesmo, né? Mano, bota na cabeça aí que tu vai chegar no melhor estado de forma possível, cara. Pai, eu tava, fechou, correndo, eu tava bem, bem, né, cara, mas aí com essa pandemia eu dei uma aliviada nos treinos a full, aí voltei, dei uma, uma lesão no joelho, fiquei quase um ano me arrastando e agora tô, tô tentando entrar em forma. Todos gente. nós, todos nós, Jorge, a gente levou esse contrapé aí, né, cara, teve gente que, dependendo da circunstância, né, de cada um, né, isso aí é a individualidade de cada pessoa, ditou muito as regras, né, a gente conseguiu se manter um pouco mais ativa, outras pessoas nem tanto, né, cara. Às vezes a pessoa tinha um espaço para treinar, fechado, mora num condomínio, o cara conseguiu continuar treinando, né, conseguiu continuar treinando. se a pessoa mora num centro urbano, num apartamento pequeno, esse cara já conseguiu treinar menos, né, então depende muito, né, cara. Mas, pô, vamos lá, agora a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, né, cara. A partir de agora, o que a gente pode fazer, né? Tem tempo ainda ali, né, cara? O Maratona de Porto Alegre tá, tá lá no inverno ainda, então dá, dá pra gente fazer um bom trabalho até chegar lá. Nem se preocupe. Ah, que bom, mano. vamos fazer então. Fechou?